Levantamos preparadas para encarar os desafios do dia a dia. Afinal, a beleza de uma mulher está na força e determinação para estar aonde quiser. Nos dedicamos à família, aos amigos, trabalho e a nós mesmas. Merecemos toda a admiração e respeito. Caiado Pneus, o seu revendedor oficial Goodyear.